Muito bem-vindos ao Fundo do Baú e hoje eu tô aqui na casa do Otávio Mesquita para mostrar voz, suas recordações com essa voz linda, rouca, sexy. Não, hum. eu estou me sentindo William Bonner. Boa noite. <risos> Boa noite, oi. Gente, o Otávio a gente teve que vir até a casa dele porque ele guarda muitas Nossa. recordações, mas ele expõe as recordações dele. Eu Isso aqui sou... é, é bacana, né? Quer dizer, você não tem muita essa coisa do baú, não, né? Não, não. Eu sou colecionista. As coisas que eu tenho aqui não cabe aqui dentro. Verdade. Praticamente nada com o baú. Então hoje a gente vai começar pelo é. baú. Vamos mostrar algumas recordações aqui e depois a gente vai um, dar um tour em alguns locais especiais da casa onde ele guarda recordações Verdade. muito, muito, muito bacanas. É. Antes da gente começar vou pedir para você se inscrever no canal, para você já curtir esse vídeo, dar um like aí para gente e compartilhar. Todo mundo que gosta do Otávio, todo mundo que conhece o Otávio, compartilha no WhatsApp, faz essa ajuda aí para gente. Tá legal? legal? Muito obrigada. Vamos começar então? Vambora? Começando pelas recordações do Otávio você que, escolheu que eu não sei o que está aqui dentro. Ah, porque... ah mas. Deixa eu explicar aqui, você que tá em casa agora. Ela sempre me falou assim: dá pra você ir lá em cima? Eu falei: por quê? Porque eu vou escolher algumas coisas aqui. Mentira, eu acho uma sacanagem, porque vai que ela pega alguma coisa que eu não posso falar, entendeu? É. Como é que é? Então eu não sei o que tem aqui. Uh, vai ser uma surpresa ó, pra mim. Suspense. Vou nem olhar, vai pra não olhar, eu não quero ver o que tem na caixa. Tira a primeira coisa, gente. Otávio, eu ver. você, pelo que eu percebi, andando ah. pela casa tal, tá, você, é, você é um apaixonado por televisão. Nossa, é, né? verdade, é verdade. Desde sempre? Na verdade. Desculpa, eu vou ter que te Imagina, gente. imagina. Na verdade, a minha vida de televisão começou quando era, eu assistia, eu tinha as 13, 14, 15 anos, quando eu tinha lá em Guarulhos, existia uma loja de departamento chamada Ducal, não sei se você lembra. Sim, disse, sim. Nossa, é muito, muito jovem. É, pra, eu sou jovem, ter... mas eu já ouvi falar E Ducal. aí estavam meus amigos assistindo o programa de Ciro Santos, ali todo mundo sentado no chão, no chão, porque televisão era é um negócio muito assim, sim. né? Sim. <coughs> Minha família é de, de origem humilde. Pouquíssimas, né? Tinha vendo pouquíssimas. aquela televisão de tubo Philips, lembro até hoje. <coughs> aí de repente vejo lá uma pessoa fazendo um programa e todo mundo, ah que legal que legal que legal esse programa, aí eu levantei encostei na televisão e falei assim, gente legal não é vocês verem legal é fazer programa, e um dia eu vou ser eu vou ser esse cara aqui eu você como ele, eu vou ser amigo dele quantos Silvio anos você tinha? Santos, 15, 14 era o Silvio Santos, Que lembra até hoje então os caras, ah vai nada, então, não sei o que eu falei, ah eu vou ser amigo dele Puta, isso se concretizou e aí esse era o meu sonho mas antes disso era ser piloto de Fórmula 1 Sempre fui apaixonado por automobilismo. Primeira prova do Anel Fit Paul de 1972, eu fui assistir Interlagos, vi tudo, acompanhei, e, claro, sem a menor condição financeira de poder ser isso, então eu aprendi que na vida a gente tem que ter sempre um plano A e um plano B, até um plano C. Uhum. E até a XY, se você também for um cara insistente, não importa, eu vou abrir a inteira reprisa que não tem um não. Mas a minha ideia foi comecei com, com isso, como querer ser, enfim, apresentador e assim aconteceu. É. E essa câmera aqui o que, Nossa, que é? Super é... antiga, é empresa décima. Essa câmera aqui eu comprei de uma pessoa que tinha. que era colecionador. E ele é. ó, quer ver? Ela é o quê? Ela era do Clóber Rocha. Nossa. Ela era do Clóber Rocha, ele comprou, não sei se foi de um parente amigo dele. Ele me vendeu, e isso aqui para mim é, um, é realmente importante, que é a origem desse quadro, que está aqui atrás, né? que é o quadro do Cobra. Então eu falei, Cobra, como tem a ver com televisão, cinema, arte, comunicação, eh, desenvolve esse, esse painel. Esse painel é um painel também ícone, porque o Cobra não faz painéis, ele, só faz assim. mural, ele é muralista, né? Então isso aqui ele fez para o meu, pro meu programa, eu usava no meu programa, no cenário. Pro cenário. Aí estava parado lá no SBT, aí eu pedi para o Silvio Santos um presente que ele desse para mim. ele deu demais, e né? ficou maravilhoso é, ficou aqui, É, muito né? legal, mas é muito bacana. Isso, mas isso aqui é Super 8? Como é que chama? Não, essa, sabe era, era filme mesmo, né? Nossa, então, gente! O filme era pesado e, e tem tripé, tudo, era na época... Que e tem um, que... um negocinho para segurar, é, que Na força. verdade, tinha um tripé de madeira, era muito legal, né? Uh -huh. E outra câmera que eu tenho, que o pessoal tá vendo em casa, é essa câmera aqui, aí olha só, esta câmera, foi uma das primeiras câmeras da Rede Globo que fez a novela Bem Amado. Que loucura! Comprei, Como é que você conseguiu isso? Ah, eu câmera? também fui atrás, perguntei para um. para para praça. É, Benedito Calista. Então, ali eu fui me informar, falei, pô, estou atrás de uma câmera antiga tal. Tá? O cara tinha essa câmera e eu fui atrás, comprei. E os cubos todos colecionadores isso, ali, né? Não, ali é o seguinte: por sorte você não tem um cubo quem me entrevista paga um cachê que é o cubo, <risos> entendeu? E isso é, faz parte da emissora. O cubo que ah, é, é isso aqui, gente, ah, é o cubo do, do microfone, né? Que identifica é. a emissora, o programa, enfim. Esse, aí é, faz parte da minha coração. Esse aqui é muito importante, porque se eu colocar ele aqui assim, ó, vocês vão imaginar Otávio Mesquita fazendo o seu programa. Foi aqui que tudo começou. 1986, quando eu estrei, não na televisão, mas no meu programa, que era na ocasião era o Perfil, então, esse foi o meu primeiro cubo. E eu, obviamente, guardei como, como sendo um, um ponto de referência para mim. Você até então era publicitário, na verdade. Eu sempre fui publicitário. Ainda é. é? Na verdade, eu, eu, eu fui um, talvez um dos primeiros apresentadores a linkar o lado de artístico com o comercial. Porque eu acho que tem que ser... você tem que ter duas, né? Bobinho, é, rapaz. Então, na verdade, foi isso. Eu, eu fui para a televisão com publicitário para um dia virar apresentador. Ah, que bacana. Você começou na publicidade é porque, na TV? porque eu conhecia a publicidade. E como é que foi a primeira vez na TV? Como é que você uhum. conseguiu ah. pegar o microfone? Como é que foi Olha, isso? Olha, na verdade, a primeira vez mesmo, não foi nem no Carnaval, no Galaguei, que todo mundo fala... Que, Nossa, ah, tá, Carnaval é inesquecível. E, e é na Manchete, Não, né? é na manche, na, na verdade, é. era na Manchete. Na verdade, era na Bandeirantes. Ah, na Bande. já? Eu fui o primeiro repórter a fazer o Galaguei porque ninguém naquela ocasião Queria fazer o gay, porque não, porque gay, imagina, vai a minha imagem vai sujar. Eu falei, que você tá louco, cara, não tem nada a Divertidíssimo, ver. Divertidíssimo, né? Gay, você é é divertido, divertido, é eu, eu, gay é divertido, é, é, é bacana, são amigos, divertido parceiros, é né? e, e aí eu sempre ligava assim, ah, acho que eu sou meio viado também, vamos nessa. Provavelmente eu não tenho nada contra, não sou homofóbico, jamais seria. Então, aliás, eu devo muito aos gays, né, quando eu fiz Porque quando eu fui lá fazer, eu, eu acabei sendo virando o um, um, um rei do, dos gays Eu ganhei prêmio e tal é. Então, porque eu comecei lá e, e, e o que acontecia? Nesse baile de carnaval do Galaguinha era muito divertido. Então eu brincava do jeito que tinha que Não, mas figura, né? eu gente, figura com... na internet. Eu vou ver até se a gente um cantinho pra mostrar, porque era assim. Nossa, é. era imperdível. Era um programão ficar assistindo. É. Nossa, ganhava da Globo, né? Era, era um programa. Mas o que mais eu gostava, quando eu comecei mesmo, eu fui jurado. Em 82, eu era gerente comercial da Rede Bandeirantes. Uhum. Eu falei assim, tá na hora de ir para a televisão. Eu fiquei amigo do Bolinha. Como eu vendia os espaços Bolinha, eu falei, Bolinha, deixa eu fazer o júri aí e tal, não sei o quê. Ele, eu vendia ele, ele fez média comigo. E hoje temos a presença aqui do publicitário. Tá? Eu Tava tá como jurado do clube do Bolinha. E aí eu comecei ali como jurado. E adorou. Ah, e foi. Você nunca ah, teve timidez, nada disso. Você sim. chegou e... Eu sempre fui um cara muito bem-humorado, como sou até hoje. Algumas pessoas gostam, ah, é chato demais. Eu, vou dizer para você que eu fiz uma reportagem sobre comportamento. Eu nunca, é impressionante isso, eu nunca bati em alguém, eu nunca tomei um tapa de alguém, eu nunca discuti fotos. Nem coisa assim, de moleque. Não, porque eu acho que o sorriso desarma qualquer pessoa. Verdade. Isso aqui é muito legal. Isso pode daqui. deixar aqui em cima é, mesmo? Em cima. Aliás, eu vou só virar aqui um pouquinho para o <risos> é. pessoal ver, olha. É. Ao querido colega e amigo Otávio Mesquita, o abraço do admirador é. Silvio Santos. <risos> 2015, recente isso esse, né? Isso aqui é recente. Isso aqui é o seguinte, eu sabia que ele tinha feito 3D numa, numa empresa tal. E aí eu fui nessa empresa tal e falei, gente, eu preciso que você faça um desse, e fazer o meu muito também. Muito bacana. Aí fizemos dois, eu fiz esse painel aqui. E mandei um lápis, um, um, uma caneta. Um pincel, né? caneta para ele Falei, um recado para o senhor, aquele mora aqui em cima, né? Meu vizinho. É. Falei, senhor escreve para mim um recado? Então ele deixou isso. Aí eu deixei sábado de manhã, fazia dia 15, foi no sábado, feriado. Quando foi à tarde, eu fui almoçar. Aí tomei uns goró, um vinho que eu adoro. Aí quando eu estava vindo embora, toco o telefone. Mas, mas oi, Otávio, para quem tá falando? É o Silvio, ah, vai para lá Celso Portione, João Kleber, se tá imitando. Vai, ah, tá imitando mal demais, mas é o Otávio, mas é que eu, é tá para PQP. Que... Por Porque? ele não costuma ligar? Não, ele não liga. liga. É. Simplesmente eu tinha deixado um recado, por exemplo, peço para se algum... conhecem há anos, né? Pede Nossa. para algum funcionário seu me ligar e eu. Vou é, buscar. Vou buscar. Tá. Aí ele me ligou, aí enfim, aí pegar, tá aí até hoje. E o Silvio foi uma figura também ah, é importantíssima na, ah, sua, na sua vida, Silvio, né? Profissional. É. Eu durante 11 anos, quando estava na Band, eu, eu, eu ia frequentar o Jaça, mas assim, porque eu me aproximava do Jaça, já conhecia, e até hoje eu faço isso. Então, é, o Silvio é uma figura, gente, eu não consigo falar sobre o Silvio, é um, é um cara que é fora da casinha, é um amigo, é uma pessoa que te dá conselhos, é um cara aberto, hoje ele está no melhor momento da sua vida pessoal, espiritual. Entendeu? Super pai, marido, Iris, uma figura muito querida, as filhas de Realizado, bebê. né? Realizado, tantos, de tantas história, maneiras, tá, né? Tá muito, muito de bem com a vida. E o bacana é que ele passa para o espectador. Sim. Tá liderando as audiências aí. Como sempre. Então, para a gente é um ponto de referência. Pra e mim. agora é o ok. Sim. Então, na verdade, eu passei por diversos nomes, né? É, Perfil Começou foi o, o perfil, primeiro, você lembra? 2000, depois à noite é uma criança na Badeirantes. Claquete, claquete. E depois Nossa, passou é para é, no claquete, é ok pessoal, e agora operação mesquita. Mas eu sou... Um pela tipo... primeira vez o seu nome? É, é a primeira vez. Quer dizer, sempre nome. foi, né? Perfil com o Esquita, não sei. Sabia, mas não era só o nome mesmo. Certo. Mas se você te perguntar quantos apresentadores estão no ar mais do que 35 anos fazendo a mesma coisa, você não enche os dedos de uma mão. É verdade. Então... Você eu... e o Amauri são contemporâneos, né? O Amauri está 37, eu estou 35. É, vocês são contemporâneos. Eu me... Quando eu comecei a fazer o programa, eu tinha como... Como ponto de referência o próprio Amauri também, né? Eu falo isso, né? Eu queria ter um pouco do social do Amauri com o jornalismo do, do Goulart. Pouco da minha bobagem, da minha hum, vida, da minha molecada. O um molho, né? Seu <risos> humor. E assim foi, né? É. O Amaury Júnior a gente entrevistou também, ah, também, tá aqui o link aí pra vocês. O mostrou falou, coisas. Falou, falou de mim? Não, não falou, não na... falou nada. Oh, nada, comprometedor. Aliás, pelo cobra menos. ele, que ele nunca me levou no programa dele, hein? Amauri, mas olha, nunca. Tá na hora, né? Não, ele fala que vai, mas não leva. Gente, ah, vocês isso. dois ia render um papo é maravilhoso. Só é que é um eu vou invadir inteiro. o seu programa, Maury. Faça isso. <risos> Agora vamos passar para... Ah, isso aqui. Pra... Ah, você quer que eu chore, não, né? Pessoal, você é bem chorão também, né? Você ah, é alegre, mentindo. mas é chorão, é. Eu choro muito. Isso aqui é o meu, meu, meu, meu casamento. Álbum casamento. Álbum de casamento. Álbum de casamento. Olha que coisa mais incrível isso, Mel. Linda, né? né? Não, essa aqui Faz quantos é, anos já? daqui é a... Peraí. a... Ah, Melissa. Não, brincadeira horrorosa, ela não gosta. Mas enfim, olha aqui. ó. Aqui foi na minha casa, festa. Entendeu? Quantos anos vocês já estão juntos? Ah, está fazendo 11 anos agora. 11 anos, bacana. Entendeu? Bom, aqui os padrinhos: João Saad, presidente da Band, Roberto Jusco, a Tiziane. Metade separou aqui. Metade já separou. Aqui separou, não separou, não está brincando. Mas enfim, aqui eu com os meus filhos pequenos, eu tenho três filhos, né? Uh -huh. Na verdade, eu tenho aqui o Luiz Otávio, o John e o Cauã que é filho da Mel, mas é meu filho também, porque eu não é uh -huh. Thiago. Né? Então. <risos> eu aqui chorando, legal, né? Isso muito, aqui é. muito. E muito é bacana. pesado. Vou deixar aqui para não te atrapalhar. E aí, parou no terceiro, né? A ah, deu, né? É deu, deu né? Você né? chegou, né? né? Não, eu demorei para para achar. Né? Demorei. Eu casei três vezes, mas assim. Eu acho que agora estou tranquilo. Que bom, bem. que maravilha, que maravilha. Vocês, ela não trabalha junto com você, não tem nada a ver, ela né? ela trabalhou durante um tempo na área de marketing, em um salão de beleza muito famoso aqui em São Paulo, uh -huh. mas atualmente ela está mais cuidando da casa, da família. Tá no cuidando desse de... pequeno aqui. Ah, ó. Isso aqui já não está mais assim, né? aqui, ah, é, ó, esse não está mais assim, né? Esse daqui é o nosso grande Pietro Mesquita, uma figura querida, muito parecido comigo. Ele hoje está no meu parecido. Colina. Você fala fisicamente? Não, ou é o, ah, até um jeito. No, no jeito mesmo. Ele ah. é meio tímido quando tem que ser, mas ele é muito zoado quando tem que ser. Então uh -huh. esse moleque aqui para mim é um Está é um com quantos anos hoje? Hoje com oito. Oito anos. Oito anos. Eu, oito digo, anos. eu chamo ele de espermatozoide evoluído, ah. né? E depois de três, né, que estão tá aqui, é, aqui de novo a foto aqui, é, dos seus... Essa aqui é um pouco antiga Só também, foi casamento. Né? Que sorte, hein? Que bom, oh, né? Oh. Olha, eu economizei dinheiro aqui, né? Porque ter filha hoje em dia... Ele economizou dinheiro Nossa. e cabelos, né? Também, é verdade. Porque... Aqui estão os todos aqui, né? Só está faltando o Pedro, que não estava na época. Era um, era um espermatozoide ainda. <risos> do ainda nem era, né? É verdade. Mas, enfim, aqui é a minha família hoje é, uma... é meu ponto de referência. Agora, olha, a gente vai fazer uma excursão pela casa do Otávio. Como eu disse, ele tem muitas recordações nas paredes, no escritório dele principalmente, escritório que é onde se concentra é. a grande paixão. E eu peguei um objeto só para a gente começar. Nossa! Olha, e aí? fazer esse link. Ah, isso aqui é maravilhoso. Isso de quem é? Isso é o, cap é. é. é o capacete original de um grande amigo meu, Rubinho Barrichello, que eu adoro de paixão, o cara tem uma... Tudo nele é muito bacana. Aliás, Rubinho, todos os pilotos, né? Que são meus amigos, que eu de corrida. Você é amigo de corrida, praticamente, <coughs> talvez. Não Sim. tão próximo de um quanto de outro, o mas... O Felipe Massa, talvez, tenha dado a entrevista para mim quando ele corrida com ele Fórmula Chevrolet, eu cobri, era patrocinado pela GM. O Rubinho também é um cara que eu comecei a entrevistar. Eu, eu, eu lembro que na década de 80, não lembro exatamente o ano, eu andei no carro dele, no Fórmula 3, na Interlag, fazer entrevista com ele. Falei, deixa eu dar uma volta. Ele ficou nervoso que eu andava, Nossa, eu dei 10 voltas. Então, e aí eu pedi para o Rubinho me dar esse capacete, ele me deu E aliás, eu tenho aí, estou vendo as imagens, eu tenho o camacacau do Emerson Fittipaldi Do próprio Rubinho, tenho do Felipe Massa e desse carro aí que é o nosso glorioso Fisichella então, uh -huh. mim E o do, o do, o do uh, Fittipaldi é... Do Emerson é, esse ganhou, ganhou é especialista. as 500 milhas de Indianápolis Só, Só isso ele o macacão me emprestou... que ele estava usando na Exatamente. corrida. Exatamente, ele me emprestou para fazer uma gravação na semana seguinte que ele ganhou, aí eu esqueci de devolver, entendeu? Até hoje eu esqueci, aí eu virou uso campeão, né? Ficou sendo meu e ele me deu de presente, obviamente. Tá que máximo, eu... então é um lugar de destaque aqui na casa. Maravilha! É. Vamos fazer o tour, então, pelo escritório agora do Otávio Mesquita. Tem muita coisa lá para a gente mostrar. Vamos embora. Gente, esse aqui é o um escritório do Otávio uhum. Mesquita e é um tesouro. O é o um... templo do Otávio Mesquita, Minha mulher é o Do automobilismo, aqui. é. Não, porque isso aqui, é dá uma geral aqui, gente, qual é a mulher que vai gostar de ter um ambiente com um, um capacete, com troféu? Tem aqui a parte dela que eu fiz para me reclamar, não vou dizer que eu sou um cara <risos> só, né? Vai também se bobear, arrancar tudo isso aqui com capacete. Até mesmo. a cadeira. A é. cadeira de um pouquinho mais tranquila, até é. mais... Olha meu outro esporte que você não sabe qual é dá para mostrar aqui ó ó golfe hum, eu tenho quatro hum, esportes primeiro automobilismo dá para perceber aqui o segundo é golfe o terceiro é pôquer. e o quarto é sinuca. ah oh, é maravilha então e aqui tá o carro que vocês viram lá o vencedor do GP Brasil 2003 esse é o que tá na parede está na parede né Eu consegui achar esse carro mas por que fizicar ele não de um piloto brasileiro porque na verdade ó o meu sonho era andar no Fórmula 1. Em 2000, eu andei esse carro aqui. Eu aluguei esse carro no Manicur, na França, e eles é meu sonho. E esse carro era do piloto Giancarlo Fisichella, que é esse cidadão aqui, ó. Isso foi em 2000. Em 2006, eu construí a casa. Fiz um esboço de como eu queria a casa para ter esses dois andares, para poder ter o carro ali. Mezanino, né? Alto. E fui atrás do carro. Por acaso, eu achei esse carro aqui. Aí ah, eu descobri que esse carro tinha ganho o GP Brasil. Por acaso, que porque massa. eram dez carros correndo, ele estava em décimo, chovendo. Aí começou a chover, os nove entraram para trocar o pneu e ele passou reto. Portanto, ele passou em primeiro. Ah. Aí ele fez o S do Sena, o Miolo, os nove trocaram pneus e passaram por ele. Antes ele completava a volta. Ah. Só que quem estava lá na frente era o Alonso e deu uma batida. Quando o Alonso ia cruzar... A, pra ficar no lugar em primeiro, teve uma batida, como faltava 10 votos, bandeira vermelha acabou a correr, então ele ganhou, Puxa, sem querer. Então pra ele, isso aqui era um troféu. Por que você não deu certo como piloto, hein? Ah, investimento, sabe? Pô, você não, não dava, eu tinha que... Você pra ser piloto hoje, você tem que se dedicar a 100%, mas eu tinha que trabalhar, né? Não é, era... você não tinha é. o dinheiro pra, pra, pra é. participar, pra montar não, uma equipe... Não, tinha jeito é. ah. aqui ó, já... ó, não, Ferrari, ó, primeiro lugar. Fala. Parabéns, Otávio, venha com uma equipe. Ah, isso aqui que é legal. Isso aqui eu roubei do Felipe Massa, o ano passado. Que legal! <risos> isso aqui é uma foto que ele fez, que, ele, que foi a última saída dele na... na, na do ainda. meu irmão, da tá, tá pesquita, é. tá beijo Aqui, isso é do Rubi Barrichello, aqui uns amigos. Isso aqui é um amigo meu que veio falecer no, no Ocidente. Tem aqui luba do Felipe Massa, do... Isso aqui é do, do Luiz Hamilton. Que usou? Nossa. Tira aí. Tirou, me assinou, mandou. Campeão. Campeão, né? esse, esse você pegou aqui no Brasil é... mesmo? É Ai, ah, que bacana. E esse aqui, ah, é o seu esporte outro favorito? Esse aqui é o poker, que é o esporte number four. Uh -huh. E esse check aqui é um check de 400 reais o do Rubinho Michael que perdeu para mim. Ah. Perdeu perdeu o Playboy. Aí eu... Perdeu um pouquinho. pus aqui tá aqui. Você vê que eu sou meio colecionista, né? Tá. obrigada, viu, por abrir gente... sua casa, por mostrar Torei. aqui os seus. Troféus da vida, né? É Recordações que, que são tão valorosas para você. É, isso é, é, que é, que você gosta de ficar olhando, eu acho isso muito bacana. É, eu sou meio colecionista, tem outras coisas que não estão aqui, tem a bota da Elk maravilha. Tem isso aqui, né? Oh, bota que bota da Elco. E olha aqui, o e termo é do é o Silvio. o do Silvio Santos da época do Camelo. Isso aqui, olha, o Silvio colocou aqui ao é um colega Otávio Mesquita, um abraço, Silvio Santos. Acho que eu queria. Meu, meu sonho é e dei um pijama pro Silvio, ah, que até hoje ele usa. Que legal. E aí outro dia, brincando, eu falei, Silvio, assim, eu queria que você mandasse uma cueca sua. Acho que é demais, né? Aí ele falou, mas oi, Marraia, que eu vou te mandar embora. Eu falei, manda com a cueca que eu vou. Maravilhoso, que delícia. Um abraço, conhecer obrigado, tanto da obrigado, história. Obrigado por sua, sua história. Obrigado. Valeu, gente. Você. Fui, tchau, beijo. Até o próximo fundo do cara. Operação Mesquita! Como é um programa sobre recordações, Sim. eu quero deixar Ai, uma para você. Deixa eu ver, atenção. Ai, eu espero que você guarde aí. No próximo ah, fundo do baú, vem ah, aqui procurá-la, hein, isso bom Isso aqui, quando eu tiver uns 80 anos, eu vou, 85 anos, eu vou guardar. João. Obrigada a oh, você. Gear e. Quem? E Nossa. <risos> ah, igualzinha. Ah, ah, ah. ah, ah.